Olá, eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing. O tema de hoje é testes AB, o que são e como fazê-los. Vamos nessa? Solta a vinheta, Malcolino! Ah, e o tema de hoje do guia de marketing é testes AB, e o que são esses tipos de teste muito comuns no marketing digital? Bom, a ideia do teste AB é você testar algum elemento de uma criação que você acabou de realizar, seja um banner, uma newsletter, uma página de conversão, seja o, o título de um e-mail, enfim, pode ser uma série de coisas, dentro do seu blog, do seu site, da sua página de venda de fato. E por que realizamos testes AB? Porque no marketing a ideia sempre é melhorar a experiência do usuário e aumentar a conversão das suas vendas. Então a gente costuma brincar, imagina que captar novos clientes, seja como com um balde de você buscar água em um rio. Se esse balde está furado, você vai ficar muito tempo tentando pegar água e a água sempre vai indo embora. Se seu, quanto mais completinho e fechadinho tiver o seu balde, por mais tempo você consegue manter a água, aquela água ali dentro. Ou seja, por mais tempo você consegue manter o seu cliente dentro do seu site para realizar o objetivo que você deseja, que provavelmente é comprar o seu produto ou o seu serviço. Por isso, ao finalizar uma página, um site, um banner, a ideia é que você tenha mais conversões, mais vendas. Por isso você precisa otimizá-los. E o teste AB é uma dessas ferramentas. E por que teste AB? Quando você termina essa primeira página, vamos usar o exemplo de uma página de conversão, você cria uma variável B, então é um teste AB. Existem softwares que você pode criar A, B, C e D. Enfim, esse é um termo utilizado. E como realizar esse teste? Bom, certa vez a gente estava em Madrid, num fórum das Nações Unidas. Eu trabalhei como consultor do Unicef por três anos de marketing digital. E um, um dos temas do workshop naquele momento era testes AB. E lembro que vários países comentando, tinha um especialista ali conversando com todo mundo E a gente começou a elencar os principais e melhores pontos para se realizar um bom teste A-B Então alguns deles aqui, primeiro, teste apenas uma, um elemento, é né, uma coisa por vez Eu sei que existem softwares que você pode fazer vários testes Mas é mais simples e mais eficaz se você fizer apenas um teste por vez Então vamos usar um exemplo, você tem uma página de produto e naquela página você tem uma foto demonstrando o seu produto e você quer fazer um teste para saber o que converte mais, o que é melhor o que o usuário entende como melhor, uma foto ou um vídeo. Então você vai nesses softwares, cria a variável B e troque apenas a foto pelo vídeo e deixe aquilo por um tempo. Segunda indica importante. É, você precisa ter um volume de visitas e de conversões para ter certeza que aquele teste realmente é válido, realmente está otimizando a sua página. Ah, mas Bruno, quantas visitas é relevante? Isso depende de quantas visitas o seu site costuma ter. Então, por exemplo, o seu site tem 40 mil visitas por mês. Por que você não espera um mês, um mês e meio ou dois meses com, essa, com essas duas variáveis sendo entregues aos seus clientes? Porque depois desses dois meses você senta e analisa, a página com vídeo trouxe mais vendas. Logo, você vai identificar que essa primeira mudança entre foto e vídeo, qual foi a melhor. Depois você pode iniciar um novo teste. Então a terceira dica é que a otimização do teste AB, ela é contínua. Você sempre pode estar testando algo. Então em nossas consultorias, em nossos treinamentos, a gente começa testando, por exemplo, a foto, depois o botão, o botão de conversão, pode ser um compre já e um coloque no carrinho pode ser a cor de um banner, a cor da página o texto, o título e por aí vai então a gente faz um teste, deixa ele ocorrer por um tempo até ter um volume analisamos aplicamos essa alteração na, na variável A e aí fazemos um novo teste certo? e Bruno como fazer esses testes? Bom, existem vários softwares no mercado que podem ajudar você a fazer isso na época da ONU, eu lembro que a gente tentou fazer pelo Google Analytics, ele tem ali uma ferramentinha que pode te ajudar. Não recomendo porque naquele momento não foi um grande sucesso. Talvez outros profissionais possam deixar aqui embaixo comentários sobre como utilizar o Google Analytics para fazer testes AB. O que eu recomendo é, na descrição aqui você vai encontrar um link para o meu blog, no bperes.com.br, onde eu elenquei algumas experiências que eu tive e algumas ferramentas que eu já utilizei e recomendo. Mas se você digitar no Google aí, ferramentas de teste A-B para marketing digital, você vai encontrar várias, principalmente vários softwares de criação de landing pages, onde você pode arrastar e soltar, criar a sua página e depois ali dentro, criar variante B. Você altera um elemento e põe para rodar. Sugiro muito que você utilize algum software já pronto de mercado, a não ser que você seja um desenvolvedor com bastante conhecimento. Por quê? Porque esses softwares sabem como... É dividir as visitas entre os seus usuários, às vezes 50% para um lado, 50% para o outro, e é importante que isso funcione e que ele te entregue um relatório, para você entender se os seus testes estão funcionando. Ok, esse foi mais um Guia de Marketing, hoje falando sobre testes AB e sua importância. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui do lado, dá um joinha para perceber que você está gostando desse tipo de conteúdo e como a gente está se comunicando com você. Deixe seu comentário sobre os seus testes, a sua experiência. Vamos juntos ajudar a comunidade de marketing a construir um guia de marketing cada vez mais legal. Em algum lugar essa tela deve estar aparecendo no vídeo anterior. E esse foi o guia de marketing de hoje. Espero que você tenha gostado e obrigado por sua visita. Eu sou o Bruno Pérez e te espero no próximo programa.